Balança que é muito bom, yeah. nunca pede atenção yeah. Quando ela bate é pita. mina ela quer pressão yeah. Balança que é muito bom, yeah. nunca pede atenção Ela quer dançar o dano, ao Essa baby dançando, mim si Nem que eu trouxe sua cana, merci É que você sempre vem de assunto Por isso que a casa tá muito só de brilhar não de saturno Sei que eu tô matando Eu sei, eu sei, eu sei Balança é muito bom, nunca pede atenção Quando ela bate é bom, mina ela quer pressão Balança que é muito bom, yeah. nunca pede atenção yeah. Quando ela bate é vita, mina ela quer pressão yeah. Balança que é muito bom yeah. Quando ela bate é Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que que Pra muita sonha, ela é meu amor de verão, e yeah é meu amor de verão, amor de verão, yo. Yeah